Bom dia, você que ficaria 20 segundos, por favor assista esse vídeo um pouco mais de tempo. É, em 20 segundos a gente não vai aprender nada, a gente não está no filme da Matrix em que a Print dá uma ligada e fala, eu quero aprender a pilotar é, um helicóptero. Aí ela, pum, em 20 segundos aprende. Não é assim que a gente aprende na vida real, porque na vida real a gente não é feito só de razão. A gente é feito de emoção, a gente é feito de sentimentos. E isso tudo faz passar para a gente essa, esse processo que é o um ensino e aprendizagem. Bom, desculpa, pessoal... É, eu sempre faço essa abertura porque as estatísticas do YouTube dizem que 80% das pessoas saem em 20 segundos. Bom, é, eu, só, eu, eu só queria alertar vocês também que as estatísticas também dizem que desses 20% que ficam, Algo em torno de 15% sai também depois de, sei lá, 20 minutos. E é por causa disso que eu faço uma introdução longa. É, para poder passar, passar, o, o, passar a mensagem de que quando você quer sentar para estudar, quando você quer sentar para fazer qualquer coisa, você precisa ter um, uma... Uma, uma preparação. E, e às vezes você não quer estudar num dia, ainda mais hoje, é, são 4h14, domingo, né? Man, é, manhã, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, né? Do bairro de Realengo, né? E você precisa ter uma introdução para poder o seu cérebro começar a, a se movimentar. Eu vou estar iniciando esse projeto Escola Artesã. Vocês, por favor, a, como o a primeiro vídeo não deu, pra, não deu para o primeiro vídeo não deu para encaixar aqui no Cards a minha a minha play a minha playlist que vai ser esse nome em inglês que na verdade nada mais é do que ir estudando com tecelão. O mesmo nome que eu estou utilizando no meu outro canal, que é o canal de professor Diego Silva Lemelli, ou Eu Rodeio física Só que quem está me acompanhando sabe que nesse canal aqui, o, o Escola Artesã, o meu público-alvo vai ser para professores que queiram entender o que é a pós-modernidade, e como que eles vão ter que se adaptar a essa nova perspectiva? A primeira coisa que você tem que ter em mente, é, a, amigo que está me acompanhando, é simples. A gente tem que fazer de tudo. É, a escola é você mesmo e para que isso aconteça a gente nós temos que nós temos que sentar e estudar todas rever todas as matérias é, tem um autor que é muito legal para você entender a pós modernidade que se chama Nietzsche é, o Nietzsche ele foi muito deturpado é, na, na na modernidade está sendo deturpado na modernidade líquida as pessoas adoram falar que ele era um, era um louco. E era um louco mesmo. É importante ouvir os loucos hoje em dia. Não sei se vocês, não sei se vocês pararam para estudar um pouco de psicologia. Existem três tipos de pessoas. Os loucos que falam do futuro. Os normais que falam do presente. E os psicopatas que só falam do passado. É, tenha sempre em mente que, quando eu falo essas três coisas, eu estou, na verdade, é, usando um conceito oriental que nada mais é do que você está nesse eterno retorno, nesse eterno ciclo entre essas três forças, em que uma se contrapõe à outra e uma terceira equilibra uma outra. Eu não estou falando aqui... Eu não estou falando aqui que aquela visão negativa de que oh, o psicopata é o, o animal da vida, ou o louco é aquele maluco que vive na rua é, é, em, em, fazendo, fazendo várias coisas que não são saudáveis. Eu estou simplesmente é, fazendo um dilema, porque é do dilema que a que a, a vida ganha movimento. Bom, meu nome é Diego Silva Lemelli, eu sou professor de física formado pela UFRJ. É... Bom, quem, se, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo do meu canal, é... Escola Artesã. Tenha em mente que aqui não tem um roteiro, eu não, não sou pago por ninguém, eu sou um professor livre que quer ensinar é, usando o YouTube. Uh, eu estou realmente, às quatro horas, eu vou, eu vou filmar aqui minha tela para você realmente ver. Desculpa o atraso, que assim, é a primeira vez que eu estou fazendo, então é, eu, não sabia o, eu não sabia o tempo que ia ser para que tudo acontecesse. É, eu para poder filmar as quatro horas eu tenho que acordar umas três e meia né é... a motivação que eu a motivação que eu uso para sentar para estudar as quatro horas eu fiz isso num vídeo lá do meu outro canal mas a, a motivação são várias uma uma é que esse canal não tá não tá restrito a somente alunos ou professores brasileiros. Eu estou divulgando isso para todos os países de língua portuguesa e graças à ao, ao, autotradução do, do YouTube, é, as legendas aparecem em inglês automaticamente e qualquer pessoa pode estar é, tá acompanhando no mundo inteiro. E... E, de certo modo, se você parar para pensar, 4 horas da manhã aqui é 4 horas da tarde do outro lado do mundo. Que é, são os dois extremos. né é, 4 horas seria, seria a, hora do, a hora de acordar de muitos trabalhadores aqui no, aqui no Brasil. E, sei lá, 4 horas da tarde, a hora de voltar de muitos trabalhadores, sei lá, na na Coreia, na Filipinas, na China. Então, assim, é, são áreas limites. Assim. Isso, isso que eu estou fazendo nada mais é do que um conceito da pós-modernidade que se chama você sempre buscar o chamado olos. O olos é, é traduzido né, como o um todo. É, vocês vão perceber nesse canal que eu estou usando vários termos de estrangeirismo, um termo do alemão, um termo do inglês, um termo da, da França, que a ideia principalmente é essa. Se os se, senhores se prestarem atenção, é, a maioria dos dialetos, que nada mais são do que a, a, o livre desenvolvimento de uma língua, eles misturam a língua local com a língua de, da, da origem, os seus ancestrais. E a gente é acostumado a achar que falar, falar uma língua portuguesa somente com, com palavras em português que seria o belo. Mas, assim, na pós-modernidade a gente inaugura a, a estética do feio. Ela vai ser muito importante para a gente poder... É, para podermos... É, Passar a mensagem. O Nietzsche, ele falava, ele falava que no livro do, do Aprendendo a Filosofar com Martelo, ou O Crepúsculo dos Ídolos, ele, fa, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que, que nós devemos, é, devemos nos... Como é que ele fala? Nós devemos nos, nos arriscar naquilo que a gente não tem virtude. É mais ou menos você parar para pensar assim, é, na crise, é o melhor momento de nossas vidas, porque é na crise que a gente começa a, a, a movimentar dentro de nós uma força que a gente não a, a acreditava. Né? E eu vou iniciar esse projeto com, com um estudo de inglês. É, eu, quando passei no vestibular, inglês foi a minha menor nota. E é exatamente com isso que eu vou começar, com uma matéria que eu sempre tive muita dificuldade. A primeira coisa que eu queria que vocês é, olhassem, depois dessa tradução, é a seguinte. Ontem, ontem eu, meu canal de comunicação, basicamente, vai ser o, essa página aqui. No Facebook. Cadê? Compartilhar a tela. Bom, é, o Hangout, ele tem essa, essa, esse mecanismo de compartilhar a tela. E aí eu posso muito bem mostrar para vocês a tela, que, a tela que me interessa. Então, essa daqui é a minha página. Do Escola Artesã. Essa... Esse é o meu projeto político-pedagógico, você pode ir lá curtir. Eu tive um, um efeito viral essa semana, né? Eu fui postar exatamente a minha nova grade de horários. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar é, a tela embaixo rápido. Ah, não, aqui, tem que Vamos lá. Vocês estão vendo que tudo aqui é ao vivo, não tem nada programado, não tem nenhum roteiro. Eu postei, eu postei esse, essa foto da minha agenda da semana. É, eu alterei duas coisas nessa, nesse programa, né, nessa, nessa rotina. Eu alterei duas coisas. É, o, que eu, o que eu quis alterar, basicamente, foi, foi o seguinte. Eu retirei dois horários. O horário de geometria e o horário de literatura. Que seria o equivalente à redação. Porque eu estava reparando que eu, tava dando, eu, est eu estava dando dois horários de estudo para matemática e dois horários de estudo para português. E não é essa a proposta. A proposta é ser é, não, não privilegiar nenhuma disciplina. E isso ajuda também a ter um fim de semana mais light. Né? Então, basicamente, o horário da escola artesã vai ser de quatro até a. Às 8 e de 8 até as 10 vai ser o chamado monitoria. É, que seria o meu tempo online. né? Vocês vão ver que esse post que eu fiz. Olha só que interessante. Ah, não dá para ver daqui? Não dá para ver daqui? É, eu tenho que baixar. Bom. Eu vou mostrar então ao vivo para vocês o que está acontecendo. Cadê? Então, depois que você ganha cerca de 70 curtidas na escola, na sua página do Facebook, ele te dá essa opção aqui de informações. E aí eu vou mostrar aqui, sem medo de ser feliz, é. Então, é, olha só, aqui o Facebook está avisando que, que eles, eles, eles vão começar a tirar contas inativas. Mas olha o que houve essa semana. Eu tive, eu tive 64.914% de crescimento no meu alcance. E 139 curtidas, por cento de curtidas. Foram cerca de 199 curtidas. Aqui você pode ver como que foi a, o crescimento no compartilhamento e dos piques. E aqui embaixo eu vou mostrar para você o que, que rolou. Entendeu? É, cadê? Olha lá. Nossa, aqui são outras contas. Aqui no alcance eu vou mostrar para você o que, que aconteceu. O que é, que é o alcance que eu chego às pessoas. Eu basicamente estava divulgando meus vídeos, minhas videoaulas, meus estudos, a, ao público que está buscando passar no Enem e tudo mais, né? Ah, e aí, eu, isso, esse gráfico que está mostrando aqui é o alcance. Aí, olha só que interessante, essa corzinha, essa corzinha aqui, amarelo mais claro, ela vai dizer o meu alcance que eu não utilizei dinheiro. Ou seja, se eu não fizesse nenhum tipo de anúncio, eu, só, eu já teria 2.799 curtidas. Isso foi um efeito é, viral, eu não, eu não quis fazer isso, isso aconteceu. Como que isso acontece, eu não sei, mas eu sei que o Facebook me avisou. E ao mesmo tempo que eu quis, ao mesmo tempo que ele me avisou, eu, eu arrisquei. Eu arrisquei pagar 5 dólares que eu gastei até agora. Eu, eu, eu botei um, um anúncio de 30 dólares. Olha só, com, com, com gastos, gastos, é, gastos somente 5 dólares, eu consegui 6.247 é, pessoas é, al, alcançadas. E isso aqui está crescendo, você percebe que está crescendo acima do gráfico? Né? Isso aqui estabilizou, de certo modo. Mas eu, isso aqui foi um, um outro palpite meu, que eu estou continuando com esse anúncio, porque eu acho que isso aqui ainda pode crescer. Né? E parece que está dando certo. Né? Aqui tem um gráfico de compartilhamentos, e aqui mostra uma coisa interessante, olha. Eu estou mostrando isso porque, assim, nem todo mundo que está começando, nem todo professor que começa, a gente não tem tantas curtidas. né? Eu, eu, graças a Deus, no meu primeiro dia já tinha 70 curtidas e já já já tinha como eu saber como que foi o meu crescimento inicial. Esse crescimento que eu estou mostrando agora para vocês foi um efeito viral que aconteceu essa semana. Eu, olha lá, eu tinha, eu tinha durante meses somente 72 curtidas. Tá vendo, gente? Eu não tô mentindo. Isso aqui tá mostrando o que aconteceu essa semana. Eu tive um crescimento estondoso. Por algum motivo, as pessoas gostaram da minha ideia de sentar para estudar as quatro horas todos os dias. Tá bom? Aqui, ó. Percebe? O anúncio que eu fiz, ele só foi, ele só foi importante agora. Mas se você olhar os outros caminhos que ajudaram a divulgar a minha ideia, também cresceram. Está vendo as outras cores? Aí é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é talvez a mais importante de todas as, as coisas. Nesse gráfico aqui, o Facebook mostra é, basicamente ele... Nesse... nesse nesses, nessas barras clarinhas, mostra a percentagem de alcance total do Facebook e nas, e nas barras mais escuras, o meu, o meu alcance da minha página. Então, por exemplo, eu consegui eu, eu conseguia alcançar praticamente todos os jovens, jovens mulheres de 13 a 17 anos. Ah, e ultrapassei a média do Facebook de alcance entre as mulheres de 25 34, e 34 e também os homens, né? E as mulheres de 35 e tá, passei pra tá, caramba. Só que o meu público-alvo, esse aqui é o meu, meu público-alvo. Ou seja, por que, que eu estou escolhendo esse meu público-alvo? Porque eu não quero, eu não tenho, eu não tenho força para competir o mercado do entretenimento. O mercado do entretenimento vai buscar esse público aqui jovem, adolescente que está que tá, é, crescendo, mas olha só, eu consegui alcançar meu público-alvo de 45 a, a uma idade maior. Eu queria, eu queria assim, com toda certeza, eu queria é, pegar todos os o pessoal de 55 para cima, porque essa, esse meu público-alvo, infelizmente, tem poucos homens, tem poucos homens na, na nessa idade usando Facebook são as mulheres que estão mais antenadas, pelo que o gráfico está dizendo. Né? É, aqui diz mais ou menos quantas pessoas do Brasil, de, de língua portuguesa, a, do Rio de Janeiro. Né? E aqui, olha só, eu acho que, deixa eu ver se eu... se é nesse gráfico aqui. Aqui, olha só, aqui... Aquele era meus fãs. Aqui são as pessoas alcançadas. Né? Com, com os anúncios e tudo mais. Agora eu queria mostrar... Cadê? Publicações? Eu acho que aqui. Esse gráfico aqui. Olha só que interessante. Eu, eu ainda não entendi completamente esse, esse gráfico. Tudo bem? Basicamente, esse gráfico vai dizer a média do horário as pessoas acessam minha página aí obviamente vocês podem ver que a gente tem um número quase que constante durante o dia né a partir do meio dia esse número passa a crescer e depois da meia noite esse número passa a, a decrescer porque ora as pessoas dormem né mas percebe que às 6 horas é um horário que ainda tem gente e aí eu quis escolher exatamente esse horário da madrugada, entre 4 e 8. Porque olha só o que acontece quando eu, marco, quando eu marco domingo, quando eu marco sábado, quando eu marco sexta, quando eu marco quinta. Esse daqui são os gráficos de acessos gerais por dia da semana. E se você prestar atenção, essa curva que vai se moldando ela tá exatamente ela tá exatamente se deslocando pra, para o horário mais cedo que é as quatro horas e foi por causa disso que eu escolhi esse essa essa que isso aqui gente Isso. Vamos ver. Eu compartilhei uma. Eu compartilhei. Eu compartilhei um vídeo. Ah, tá. É. A... É, a... é o evento ao vivo. Deixa eu desligar isso aqui. Estranho, cara. Saiu. Saiu um, um nome muito esquisito. Bom, vai entender, né? Vai entender. Então, galera, assim, eu, eu, eu, eu tô, então, eu, eu tô tentando mostrar para vocês como é que é a realidade do, do Face, como que você pode utilizar uma uma ferramenta dessa para poder alcançar pessoas. Obviamente, o Facebook quer que você gaste dinheiro com anúncios, né? Para você alcançar várias pessoas, mas é... Eu só gastei 5 dólares até agora, então tá muito bom, né? Acançar 10 mil pessoas gastando 5 dólares não é algo bom? Então, vamos começar. Olha só, a primeira coisa que você tem que ter em mente é esse aqui, ah, tem essa minha. Tem essa minha... Ah. Essa daqui é a minha, minha página Diego Silvele É a minha, a minha conta de Facebook. Vocês podem me adicionar. Para a gente poder conversar. Essa daqui vai, é minha página de escola artesã. Você pode ir lá. Basta você digitar bit.ly barra escola artesã, tudo junto. E é lá. E aqui vai ter um link para você me assistir ao vivo. Nessa próxima Nessa própria página. Então, galera, nessa página eu tô, estou tô organizando as coisas. Percebe que ela é uma página que está em andamento. Por quê? Dentro da lógica da pós-modernidade, as, as coisas vão se moldando é, à medida que a gente vai fazendo. As coisas são feitas na hora, não, não são planejadas é, completamente de antemão. A gente avalia e planeja antes, mas, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai, a, vai construindo e alterando a, a própria lógica da coisa. Então, até agora, o que eu fiz? Eu busquei material didático para o, para o pessoal de arte. Né? Eu achei esse link aqui, do Mega, que nada mais é do que um link que vai te direcionar para livros que estão na internet, focado para o público de arte. A mesma coisa eu fiz aqui para o Ciências. Né? Tem um link lá. Se você for de biologia, tem um link lá para a biologia. Só que eu quero que você tenha essa noção. A gente não tem mais que pensar é, de forma fragmentada, de forma... É, de forma... Como é que eu vou dizer? De forma é, disciplinada, né? Em matérias. A gente tem que pensar no é, um, um contexto de que existe uma grande área chamada artes, existe uma grande área chamada ciências, existe uma grande área chamada linguagens e... Como é que eu vou dizer? É, é, e vai ter uma grande área chamada humanidades, que eu ainda não sentei para fazer, porque... É, é, é onde é mais difícil de procurar livros que é muito, tem muito mais quantidade em humanas mas eu vou ainda acrescentar isso mas tá lá, você pode vir aqui na barrinha e, e, e pegar os livros por matéria aqui o torrent eu, eu comentei ontem com vocês o que acontece, o torrent é um, é, um, é um programa que ajuda você a se proteger contra contra o que acontece? Ele ajuda você a compartilhar um arquivo. Só que ele, ele basicamente ele divide esse arquivo em várias partes e distribui essas várias partes para várias pessoas. E quando você vai baixar esse arquivo usando Torrent, deixa eu clicar aqui para vocês verem como é que é o Torrent. Eu estou usando aqui, gente, o Linux. Não estranha, não, que isso aqui é, é, é o Linux, não é o Windows. Mas uh, o programa do meu editor gráfico aqui vai ser esse daqui, o Ktorrent. Mas o que você pode baixar no, no Windows é o BitTorrent ou o, o UTorrent. Vou mostrar para vocês como é que é o Torrent. Eu fiquei a, eu fiquei a tarde toda ontem tentando criar um, um Torrent... Para, para os meus livros, só que eu não consegui. Eu tô, estou tô cometendo algum erro aqui, mas isso aqui não é complicado, gente. A única coisa que a gente basicamente faz é a gente adiciona aqui, a gente cria um torrent fazendo ligação ao arquivo que está dentro do nosso computador. E aí, em tese, automaticamente ele vai ser distribuído pela internet para qualquer um que tiver esse arquivo do torrent possa pegar. Então, já que não deu, o que eu fiz? Existem. Existem esses. esses o, o, a empresa MiTorrent, ou BitTorrent, ela, ela oferece. É, ela oferece esse programa, que é um programa de nuvem, que é o GetSync. Né? O que é o programa de nuvem, basicamente? É, você vai colocar os seus arquivos na na internet e você pode ter acesso a eles a qualquer momento. E esse e esse programa de sincronização faz um paralelo a, a esses arquivos que estão na internet com os arquivos que estão no seu computador. Então, eles atualizam ao mesmo tempo. Só que, infelizmente, o que acontece? O, o get sync como ele usa uma outra lógica de compartilhamento, ele usa essa lógica dos torrents, você precisa ter que baixar ele para poder, poder acessar os arquivos. E é assim, é, um dos mais, é o mais rápido que tem para você pegar arquivos grandes. Outro caminho é você vir aqui na nuvem. Na nuvem, o que, que você vai ter? Você vai ter aqui o link para a nuvem do Mega. O Mega é uma nuvem. Que que, que, qual a diferença da nuvem do Mega para a nuvem do, do BitTorrent? é que a nuvem do Mega é um vamos dizer assim é um local estático na, na internet você não você não você não tem vários lugares é, quebrando o arquivo a nuvem do Mega o arquivo está todo lá entende você clicando aqui você vai ver uma uma uma janelinha com a pasta com todos os todos os livros a diferença é que você tem que baixar é, é isso aqui de uma só vez, isso demora bem mais. Mas, eu estou dando dois caminhos aqui, né? Então, assim, gente, basta você escrever, como eu estou fazendo aqui agora, mitli barra escola artesã. Clica em Enter, que vai direcionar ao meu Google Site. É, Perceba que, que eu não quis gastar dinheiro fazendo uma URL bonitinha, um domínio bonitinho, porque não é essa a proposta da Escola Artesã, né, eu vou voltar aqui com minha cara, a proposta da Escola Artesã é a proposta da Escola Artesã é, é a gente poder ser, vamos dizer assim, o mais acessível possível, mais aberto e livre possível, então, Estou tentando pensar da seguinte maneira, você que é professor, que tá querendo entender essa lógica nova, do, essa lógica de mercado, você que entendeu que a gente não vive mais o capitalismo, que a gente não vive mais o comunismo, isso tudo já morreu, agora a gente vive uma lógica de mercado, em que todas as coisas estão misturadas, entende? E no meio dessa história, isso vai influenciar no seu trabalho, que você tem que misturar todas as habilidades para poder dar aula. A brincadeira que eu faço é que é como se fosse um MMA da educação. Você não pode mais ser só bom em jiu-jitsu, você não só pode ser só bom em Muay Thai. Você tem que ser bom em tudo. Né? Você tem que ser bom no conjunto de tudo. E eu não sou bom no conjunto de tudo. Eu não sei, eu não tenho conhecimento. A minha proposta aqui não é passar para vocês Algo que eu tenho certeza. Por quê? Na pós-modernidade, a gente não vai buscar a razão. Eu não quero ter a razão. Eu quero buscar a verdade. E a verdade não, não se pode ter. A, a verdade sempre se busca. Só que buscar a verdade, por aquilo que pareça, é buscar a incerteza. Por quê? Por ela ser livre, ela não fica aprisionada na palma da nossa mão. Então... O que, que é basicamente isso na, na, na prática pedagógica? Basicamente, é você entender que... Eu não vou mais eu não vou mais é, ser o senhor detentor de, de, de, de, de, de, de do conhecimento. A gente vai equiparar todos os professores no mesmo nível aos estudantes. E a única maneira de fazer isso é pela internet, é pegando essa lógica desses programas todos na internet... E entendendo que ao mesmo tempo que eu ensino, eu também aprendo. E para isso eu tenho que ficar no mesmo nível de todos. Não pode mais existir diretores, secretários, professores, coordenadores ou estudantes. Nós fazemos parte de uma única comunidade educacional. Ah. Então, gente, eu... Na parte de inglês, o que eu fiz? Eu, basicamente, peguei um edital de uma prova de concurso público e no edital tem várias indicações de livro textos de todas as matérias. Então, eu aos pouquinhos fui procurando os arquivos, PDFs, de alguns livros que eu fui achando, que estavam indicados. Então, dentro, da, dentro dessa lógica, a gente está aqui... É, a gente está aqui... A gente está aqui, tá aqui buscando os, os PDFs e estudar pelo computador. Se você usa Linux, vai ser bem mais fácil estudar PDFs pelo Linux. Porque o Linux, ele automaticamente, os editor, os leitores de PDF, de qualquer arquivo, eles, eles memorizam a última página que você leu. Então, a gente pode ter, como eu distribuí o horário a gente pode ter 14 disciplinas durante todos os dias, é, durante toda a semana, que na semana seguinte, basta eu entrar naquele arquivo daquele livro, que ele vai estar tá na página onde eu parei. Se você, se você usa Windows, eu aconselho você baixar um programa que faça isso, porque o Windows, ah, quando você lê PDF, você está usando geralmente o, o programa da Adobe, que é de graça, que é o Adobe Reader então, ele não salva a última página onde você leu. Então, tem, um outro, tem outros programas? Vai lá na minha, na minha playlist do For Mem, que eu vou dando algumas dicas de, de, de coisas para poder... Vamos dizer assim, dicas de ferramentas que você pode utilizar na sua prática. Uma delas é você baixar o Foxit, que é um leitor de PDF que lembra a última página. Vai ser importante isso. Para você poder não se, é, não se esquecer. E por que tem por que ler PDF? Porque eu não quero incentivar o, a compra de livros. Por que, que eu, não, eu não quero incentivar a compra de livros? Por causa disso aqui, né, gente? Eu vou estar mostrando aqui a tela. É, perceba como que a gente tem que ter uma visão ética de todas as coisas... Na, nesse, novo, nesse novo mundo, que a, nesse novo contexto que a gente vive. Uh, fechar. Então, eu botei... Existe o meu, meu projeto paralelo, que é o Eu Rodeio, ele, ele é focado mais para estudantes, né? Mas você pode curtir também. Eu fiz um Eu Rodeio das 14 disciplinas... Incluindo religião, porque para mim, religião tem que ser opcional, tem que ser obrigatório. Porque com religião, o estudante aprende, aprende a se comportar bem frente a diversidade de crenças. Aí tem aqui o erro de Português, eu queria mostrar para você que gosta de comprar livros, o que está que por trás de toda essa lógica do, do, das editoras de livros que controlam tudo tá isso aqui você sabe quem são esses quem são esses aqui são trabalhadores da Amazon eles são conhecidos como hands eu quero que você perceba olha a cara de alegria que eles têm a a Amazon ela ela por contrato ela impede que eles falam, falem entre si a única coisa que eles podem fazer é empacotar as compras dentro dessas caixas Percebe? Aquele livro que você compra está ajudando a, um, a, a financiar um subemprego que beira a escravidão dessas pessoas. Você está ajudando a, a, a ter esse tipo de, esse tipo de gente é, sendo escravizada por isso. Ou seja, você não pode é, achar que uma compra qualquer que você faça é uma compra inofensiva. Entendeu? E é por aí que a gente vai começar. Essa semana vai ser uma semana é, inicial de teste, né? É, você, que é, você que é estudante, tem em mente que eu não vou eu não vou parar de sentar para ler a apostila que eu estava seguindo no projeto Eu Rodeio. A única coisa que eu vou fazer de diferente é que eu vou estar alternando os projetos. Esse projeto aqui, esse projeto aqui eu vou eu vou tocar essa semana. Na semana que vem, eu vou tocar o projeto do Erro Daily. Opa, pessoal, tudo bem? Vai se acostumando, porque de vez em quando dá esse bug. Ah, não sei por que ah, o Google Chrome do meu Linux, ele tá fechando. E aí ele cai o Hangout. Aí, aí demora um tempinho até a gente voltar. Eu sempre aviso, né? Eu no final, dentro da, dessa perspectiva, né? percebe, percebe você que é ex-professor, por que é importante se filmar o que você faz? Dentro dessa perspectiva, a gente, nós, nós podemos é, nos autoavaliar vendo nossos vídeos. E à medida que você vai vendo os vídeos, você pode estar é, se, é, se interagindo com, com as pessoas usando vários artifícios, como colar links de notícias no meio da fala que a gente vai falando. Ah, e, ou então, é, balões de, de, de diálogo no meio do, do discurso. Eu vou colocar isso. Está é... sendo bem difícil para mim, porque eu... eu dormi tarde ontem, né? então eu tive que acordar aqui. Mas vamos lá, vamos, vamos mostrar o, vamos mostrar o, o material de, de inglês que a gente tem em mãos. Ah... Por que, que a gente tem que sentar para ler inglês? Você pode ir... Lá na minha. Na, você pode ir lá na minha. Você pode ir lá na, no Facebook e digitar assim. Ó. A mesma maneira que eu digitei, eu rodei em português, vai ter lá. Vai ter lá. Vai ter lá a, essa página aqui. Desculpa a lerdeza, gente, porque assim, a internet daqui de, da Zona Oeste do Rio é bem devagar, né? Aliás, é a internet do Brasil é devagar, né? Então, em inglês. Ah lá. aí você pode ir lá e curtir você vai acompanhar basicamente você vai acompanhar os vídeos os vídeos que eu faço para a galera que está estudando Enem é gente, isso mesmo eu sinto para estudar é todas as matérias e ajudo os estudantes a terem um hábito de estudo e com isso eu criei essas páginas para poder ter um, um caminho de acesso percebam que eu sempre vou escolher é, desenhos provo provocadores que causam conflito dentro da proposta. É, a gente fica sempre achando que o inglês está relacionado com algo bom, algo que é universal. Mas a gente pode lembrar aqui que o inglês também é usado, olha lá, para indicar o que que realmente está por trás do uso da língua inglesa hoje em dia. O uso da língua inglesa, como se todo, todo, toda a história tá sendo usado simplesmente para dominação. Em dominação é, eu não quero usar mais a palavra opressão como como o pessoal antigamente falava, mas a gente tem que entender que a gente é dominado por uma elite e essa elite tem sua língua oficial. Agora, é, essa língua oficial não necessariamente é o inglês, mas eles utilizam o do inglês para ser a língua que todos têm que falar. Por quê? Porque o inglês é uma língua pobre. É uma língua simples, é uma língua é, simplificada. Eles vão acreditar que quanto, quanto mais pobre a comunicação do, do povo, melhor vai ser para poder se, se... melhor vai ser para poder é, dominar sobre, sobre essa pessoa. Então, vamos lá no, no Escola Artesã? Então... Aqui na parte de linguagens, tem lá, a, tem lá o link dos livros que estão no, no Mega. Né? Deixa eu ver se dá para clicar e mostrar. Ah, não, eu não coloquei o link. Então vamos botar agora ao vivo o link. Então, toda vez que você entrar na sua, na sua página de. de do Google Sites, você vem aqui embaixo, aperta fazer login. Se você já tiver logado na, na conta de administrador, ele diretamente vem aqui na parte de edição da página. Aí eu aperto aqui no, no, na canetinha editar página e vou no texto do link, vou no texto do link, dou dois cliques, ele vai selecionar tudo que tiver na mesma linha que eu cliquei na mesma link ali, duplo clique, Aí nesse símbolozinho aqui, que é o símbolo de adicionar o homo, Link, eu aperto, olha lá, ele cria um link, um, um, um hiperlink para pra, as pastas do Mega. Aí se eu clicar lá, o que, que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho, né? Porque o Mega, como, como eu falei, como o Mega é um site estático, ele vai estar. Tá, ele vai ter que carregar, né? Então, tá lá, olha, eu consegui achar esses livros aqui. E aí, basicamente o que você tem são livros, é, textos para professores é, e, e a maioria em inglês, né? E é, é exatamente essa lógica. Eu não vou pegar daqui porque eu já tenho ele no meu, no meu computador, só estou mostrando para vocês como que vocês vão ver. E aí daqui você pode baixar numa boa tudo. Deixa eu fechar aqui. Então, na, na minha. Aqui no meu, no, no meu computador eu já tenho esses arquivos. Então esses arquivos eles eu, eles estão guardados aqui na minha pasta de sincronização do BitTorrent que está lá livros digitais eu clico então as páginas estão lá é, essa mesma página ela está sincronizada com, com o, o BitTorrent se você tá se você usa Linux você você tem que vamos dizer assim você tem que rodar um antes você para instalar, você tem que rodar um, um programinha do pacote que você baixa e depois você tem que vir nessa, nessa, nesse URL, nesse P aqui da porta, nesse P aqui da porta 8888. Ele vai de Ué, o que que houve? Não, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é isso não. essa porta aqui, barra GIR, se eu não me engano. Ué. O que, que aconteceu ontem estava funcionando e hoje não é rapaz ao vivo a gente vê as coisas acontecendo Ué, ontem estava funcionando e não deixa eu ver, reload it. então provavelmente não está funcionando porque eu tenho que rodar esse programa para rodar o programa quem trabalha com linux não tenha medo gente eu não sou nenhum hacker que sabe invadir o computador de todo mundo. Não, eu sou simplesmente um usuário de Linux é, mediano que usa o Linux como um desktop. Então, deixa eu ver se eu consigo... Primeiro, a gente tem que... Ah, depois, na, na aula de informática, eu vou estar explicando isso aqui, esse, essas questões aqui do, dos comandos. Não se assustem. Vamos ver se eu consigo achar primeiro onde que eu deixei. Ah, tá. Olha, que estranho. É isso. Que iniciou no, no root. CD do dinheiro. Ah, cara, eu não lembro onde deixei. Acho que foi em download. CD, download, tudo. Eu acho por aqui. Vamos ver. Vamos ver se roda. É, ele não rodou não. Vou ter que parar para olhar isso aqui. Ah, tá. Para rodar esse aqui, eu tenho que estar tá no, eu tenho que estar tá no, no root. Vamos ver se agora funciona. Ó, em tese eu acho que iniciou. Vamos ver se agora funciona. Tá lá, tá vendo? Eu rodo esse programa, ele, ele vai pedir aqui a, a autenticação. Meu nome é esse, né? Eu acho, acho que foi esse que eu escolhi. Aqui. Aí tá lá, olha. Livros digitais. Essa página é uma página ilimitada da internet, só que tem um problema, ó. Quando baixa esse programa, você só tem disponível ah, 30 dias para usar. Então, assim, gente, você pode baixar esse programa, pegar esses livros logo, rapidinho, salvar no seu computador e depois esse programa não vai servir para nada. Mas é uma pena, assim. Para você ter acesso limitado, você tem que pagar 23 dólares de mensagem. Eu, infelizmente, não tenho grana para ca é isso mas eu, eu gostaria de usar esse eu estou começando a pensar em usar esse essa como esse aqui é um é uma nuvem a mais rápida do mundo por que que é a mais rápida porque esse esse bando de arquivos que está aqui eles estão divididos em eles eles estão divididos em várias partes né e aí ele fa, ele faz essa essa esse download rápido tá eu que, que faço vídeos eu queria disponibilizar meus vídeos pela internet entendeu mas eu já tô com eles aqui né então vamos lá eu tenho a parte de inglês então eu eu pelo que eu do pouco que eu conheço da minha vivência os mais fáceis de achar foi foi foi exatamente essa gramática e esse esse do Hammer. né mas esse, esse Tornbury é muito conhecido também, entendeu? E por onde que a gente vai começar? Então, dentro da pós-modernidade não existe um início e um fim. A gente entra dentro de uma espiral. Então, assim, a única maneira que você pode parar para olhar é, é, é sentir e, e uhum. ver onde, onde, que, onde que suas emoções indicam, sua intuição indica que é bom começar. Aí, assim... A primeira coisa que você tem que ter em mente é isso aqui. Ó. Deixa eu clicar aqui no... No Toneburn. Toneburn. É, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso aqui. Para você aprender uma língua, você tem que sim... É, entrar... É, é, entrar fundo dentro dessa língua aí e começar a ler livros é, na língua, na língua que, que você quer estudar. Se você começar a pegar livros... É, deixa eu voltar com a minha cara se você pensar em pegar livros que estão é, em português e, e em inglês infelizmente não é assim que você aprende inglês eu tenho eu tenho essa eu tenho essa ideia eu tenho essa ideia várias pessoas falam isso você tem que eu quando aprendi inglês na faculdade né eu lembro que primeiro dia que eu sentei para pegar um livro em inglês e estudar, eu demorei um dia para ler uma página, porque eu não, eu não tinha um vocabulário. E cada palavrinha eu ia catando no dicionário. Só que hoje a gente tem internet, que traduz cada palavrinha para a gente. Vai ser uma tradução ruim? Vai. Mas, assim, isso, isso vai ser o um início para você estar tá no peabá, de estar tá aprendendo as coisas. Entendeu? É... que eu ia falar então assim, não tem jeito pensa da seguinte maneira, como é que os jesuítas aqui no Brasil aprenderam o Tupi Guarani não tinha livro eles, eles aprenderam sim, se fazendo imersão na cultura dos índios e assim eles conseguiram catalogar a, o, o Cheta conseguiu catalogar um, uma espécie de dicionário Tupi Guarani português é, as pessoas adoram falar que, que os jesuítas destruíram a, a cultura dos indígenas foi exatamente o oposto os jesuítas conseguiram ao máximo dentro da, da, dos poucos recursos que ele tinha das poucas pessoas que ele tinha é, tá estar regi registrando a cultura local dos índios se a gente sabe alguma coisa sobre índio hoje é graças a eles entendeu? Quem saiu matando índio foram os Bandeirantes, que são homenageados como heróis lá em São Paulo. Entendeu? Essa que, essa que é, esse que é o lance que ninguém conta. E assim, vocês já estão começando a perceber, dentro, da, dentro dessa coisa de pós-modernidade, pós a gente tem que buscar é, é, é, desconstruir o conhecimento. Se você acha que o conhecimento é o mais importante, Não. O acho dizia, a imaginação é mais importante. E o que eu quero passar aqui para vocês não é, não é conhecimento. Eu quero passar para vocês a imaginação. Porque eu não aprendi a técnica de, de ensinar inglês. Você que fez faculdade aprendeu a técnica. Só que eu não quero a técnica, eu quero buscar a estética. E buscar a estética nada mais é do que a lógica nova do mundo, que é... Você aprender a buscar a, vamos vamos assim, é, a, a utilizar-se meca, dos mecanismos de busca para aprender. Por que que acontece? Hoje em dia, não importa mais o conhecimento que você tem. Esse conhecimento que você tem vai ser desconstruído. Tudo aquilo que você achou que era sólido, firme, rígido, vai ser desconstruído. Não vai servir mais. E você tem que aprender a se atualizar, a reaprender do mais rápido possível. Entendeu? E assim, eu estou tentando que esse projeto está é, dando um início, vamos dizer assim, grátis é, aberto para qualquer professor ou aluno sentar para aprender os livros que os seus professores estudaram na faculdade, né? que eles utilizam. Porque os editais nada mais são do que indicadores de quais os livros principais que você tem que usar para ler. Então, assim, eu vou só acertar para ler esse artigo aqui. Eu, não eu vou citar só para ler esse artigo aqui, que é, como eu vou dizer, que é em português, aí facilita para a introdução, né? Facilita para a introdução. Quem me conhece sabe que eu faço vídeos longos, porque a educação não se faz é, fast food né, em 15 minutos. Ela se faz de forma demorada, de forma é, insistente. Cadê? Onde que eu deixei o... a ah, daqui? Então, oficina de linguística aplicada. Esse aqui é um PDF que você baixa, é um artigo que você baixa. Ah, não, esse aqui... Ah, não, esse aqui é um é livro. Ah, cadê o artigo? Eu, ué, será que é esse aqui? Ah, acho que é esse aqui. Ah, será que eu não baixei o, o artigo? É, eu acho que eu não... Eu esqueci de baixar o, arquivo, o artigo. Que estranho. É, cara... Amém. Bom, tem esse, tem esse livrinho aqui a, que vai falar sobre linguística. É, perce, percebe? Deixa eu dar um stop. Percebe? Quando eu estou falando que eu vou sentar para in, estudar inglês, eu deveria mudar o nome. Eu, de, eu acho que eu deveria mudar o nome da... Eu não sei se eu mudo o nome, mas assim... É, na verdade, a gente vai sentar para ler, a, a estudar a língua do, do nosso dominador. né Cada momento da história tem o seu dominador. o Antigamente foi a Roma, aí você tinha que aprender o latim. Depois foi a Itália, tinha que aprender o italiano. Aí depois, sei lá, é, França, tem que aprender o francês. Ah, e agora a gente está tendo que aprender o inglês, porque é quem manda. Se o Hitler ganhasse a guerra, talvez a gente teria que aprender alemão. Entende? Entende? você tem a ideia de que esse estudo que a gente vai fazer vai ser para poder compreender o modo de pensar de quem domina a gente. O Paulo Freire falava isso. É importante a gente a cultura oficial. Mas, no seu momento livre, busca a cultura não oficial, que, na verdade, é a cultura que vai ser aquela que vai sustentar sua vida. Então, por exemplo, eu gostaria de sentar para estudar chinês porque tem a ver com essa volta, da, da, essa, esse, essa, esse resgate da cultura ambiental. Você sentar para a árabe vai ser muito útil. Imagina, se, imagina se, um, se um terrorista da vida te pega e você sabe falar árabe. Isso não ia ser bastante útil? Né? Agora, inglês não ia ser útil nesse momento, né? Mas ele é útil para a gente poder conversar com, com o nosso patrão, o nosso chefe, né? Gente, é... desculpa, assim. A minha cabeça se derrubou. Não... não acordou. Estou tomando café aqui. Mas ainda não acordou na cabeça. É... Mas eu quero que você compreenda isso. Quando a gente vai sentar ali, a gente tem que entender que a gente não... está estudando línguas, não inglês em si. Eu posso muito bem, daqui para frente, parar e sentar para estudar italiano estudar francês, estudar tudo. Porque hoje, quanto mais linguagem você tiver, melhor. Porque você vai poder obter mais conhecimento com a quantidade de linguagens que você tiver. Tirar informações, entendeu? Então. tem em mente esse tipo de coisa. É... Isso é para você ver que isso aqui, não, isso aqui não tem roteiro, isso aqui é ao vivo, né? No domingo. Acordar quatro horas no domingo. É, cara, eu sou um louco. Eu quero crer que isso vai ser importante para o futuro, para muita gente. Poder estar tá aprendendo. Os primeiros dias são assim, depois a gente costuma. É normal, é só ir acordar cedo. É só ir dormir cedo. Que, agora, que a gente acorda cedo. Então vamos sentar, né? Eu vou sentar... Isso que eu tô fazendo aqui, se você tem dúvida sobre direito autoral, dá uma olhada no meu vídeo sobre direitos autorais no Fair mesmo. Tudo bem? É importante você entender que baixar PDF não é crime. Crime é o pegar um PDF e vender e obter lucro. Agora... Distribui o conhecimento não é Tá lá. Então, a gente sempre acha esses PDFs que estão, assim, a, a, que estão, assim, a, nesse formato paisagem, né? A única coisa que você tem que fazer é dar o um zoom. Aí você vem aqui, ó, fit with... with não, ah não, eu tô, eu, tô, eu tô voando na batatinha. É só você dar um zoom, é, 100% é assim, então vamos ver como é que é 200%. Olha lá, 200% já te encaixa mais ou menos no, no tamanho de uma página, entendeu? E aí é só você não esquecer, ah não, eu acho que esse que é o artigo, né? Olha é só, eu só tô com cinco páginas. Mas é, tá bom para iniciar, né? A, a lógica, como a gente é uma lógica aberta, a gente não vai ter acesso a todo conhecimento, porque o conhecimento foi trincafiado pela modernidade, né? E a modernidade não quer... Não quer eu, esqueci, eu sempre esquecendo de compartilhar a tela. Bom, a modernidade não quer que o conhecimento seja livre, ela quer trincafiar esse conhecimento, e somente quem tiver dinheiro que tem acesso ao conhecimento, ou seja, a elite tem acesso ao conhecimento. Então, para nós que não temos acesso, temos que usar a imaginação. E já que esse conhecimento está preso numa caixa, a gente tem que usar a imaginação para ultrapassar essa, essa fronteira da, do, do, é, do conhecimento. Então, compartilhar a tela, então estamos aqui. Né? Estamos aqui com... <coughs> Estamos aqui com um livro. Aí ele fala: afinal, o que é linguista aplicada? Nos últimos anos, os encontros de linguista aplicada, LA, no Brasil, tem incluído em suas programações sessões que tratam especificamente da natureza da, da LA. Parece, portanto, que há ainda o que se falar sobre esse tema, embora alguns pesquisadores no Brasil já tenham apontado esta questão como estéreo e sugerindo que a melhor maneira de se identificar a L.A. no sentido de estabelecê-la como área de investigação é através do desenvolvimento de pesquisa. Quero, no entanto, defender a posição de que esta discussão parece ser ainda necessária, não para desmarcar os limites entre a linguística e a L.A. Então, como aí, L.A., a linguista aplicada, né? Como nas áreas de investigação que já parecem claros, pelo menos para aqueles que se identificam com, a, com a, as linguistas aplicadas, aplicados, mas para esclarecer os paradigmas sobre os quais atuam, defendendo, na verdade, a visão de que esta questão é natural produção científica. Ou seja, esta discussão é útil para a LA, isto é, interessa aos linguistas aplicados, na medida em que representa o confronto ou não de percursos de investigação. Eu esqueci de mostrar aqui, esse aqui é um livro do, do Moita Lopes, Oficina de Linguistas Aplicada. Então, vamos continuar. Isto é, paradigmas ao se defender um ao outro. Aliás, esse, esse tipo de discussão é, na verdade comum nas comunidades científicas, como um grupo de pesquisadores formula e defende um novo paradigma, fazendo com que pesquisadores que se recusem a aceitá-lo tenham seu trabalho ignorado por este grupo, até que o paradigma seja abraçado largamente pela comunidade. E o trabalho desses pesquisadores rebeldes, por assim dizer, passa a ser tornado como padrão. Isso pode chegar até o ponto de determinar quem é um pesquisador em uma certa área. É, portanto, o que parece estar ocorrendo em nosso campo é um interesse pela, pelo estabelecimento de regras e padrões para a investigação científica em EA, Ou seja, nada de muito extraordinário do ponto de vista a, da operação científica. E muito do que está envolvido na aceitação de um novo paradigma deriva de argumentação persuasiva dentro da comunidade científica. Eu vou parar aqui e fazer um comentário. Olha, gente, o que a gente está lendo aqui é um autor é, falando para a gente dessa mudança de paradigma. E, de certo modo, ele está falando o que a gente está vivendo. Ele está falando que existiam os linguistas, que eu vou chamar de linguistas modernos, e agora a gente tem os linguistas aplicados. Entende? Entende? A é, mudança de paradigma é isso vocês viviam numa década de 70 80, décadas de 60 que o paradigma era de que todas as coisas nunca vão mudar e agora a gente está vivendo um paradigma novo que as coisas vão mudar e muito rápido obviamente a grande maioria de vocês não estão não aceitando isso porque é difícil aceitar que as coisas estão mudando para mim foi difícil aceitar isso eu, quando falo que quero tentar viver a pós-modernidade, eu simplesmente estou dizendo que eu quero tentar sobreviver a isso. Não estou falando que eu acho que é o melhor para a minha vida. Eu simplesmente estou tentando me adaptar. E quem não se adaptar vai morrer. Ou vai morrer no esquecimento. Entendeu? Eu estou tentando antever o que vai acontecer. vocês já estão vendo o que eu estou fazendo. Essa leitura que eu faço, sempre comentada, ela, ela, ela é para tentar dinamizar o texto e, e também porque eu sei que muita gente não tem tempo para ler. Então alguém que pode estar assistindo meus vídeos simplesmente pode estar ouvindo ele, não precisa estar assistindo. É, inclusive pode ser até uma pessoa cega que está acompanhando pelo YouTube. Eu queria, a, a, eu queria muito também a chegar a esse público. Mas vamos continuar, né? Compartilhar a tela. Olha que estranho, não tá compartilhando dela. Ah, tá. Olha que interessante. Não sabia que era assim que funcionava. Ah, legal. O handout, ele mostra só o que eu quero. Ah, isso vai ser útil. Gostei, gostei. Então, a gente parou? Sobre a argumentação persuasiva, né? Então, aqui já deixa claro essa coisa, assim, racionalista que é a modernidade, né? Esses cientistas antigos vão ser racionalistas. Eles não vão procurar a estética. Eles vão procurar a técnica. Então, vamos lá. É, com... 1970-94, ou seja, o que temos feito nos últimos anos, nesse país, assim, de, defendo a visão de que esta questão interessa a L.A., não simplesmente como uma demarcação de áreas de investigação, isto é, linguista versus L.A., mas como uma maneira de refinar modos de realizar pesquisas em L.A. Essa, esta questão, portanto, é inerente a L.A. como campo de investigação. Esta temática tem que ser discutida por nós mesmos isto é, linguísticas, linguistas aplicados, e parece que lograr para o fortalecimento e desenvolvimento da área. A primeira vez que eu vi essa questão tratada no Brasil foi em 1978, quando Mário Cato, ao fazer uma palestra sobre a L.A. no ponto de linguistas da TUC-Rio, argumentou que uma maneira de entender o que a L.A. seria, através do exame do programa de último congresso, da Associação Internacional de L.A., Aila, a qual ela havia comparecido, é Mary Cato, foi mal. Embora concorde que esta perspectiva de conta da abrangência da pesquisa em L.A., ela é pouco esclarecedora dos paradigmas a partir dos quais se opera em L.A. Nesta discussão, começa a se fazer necessário, principalmente, olha lá, eu já ia esquecendo, né? Esse, esse aqui é o um mal. A gente tem que lembrar que, como a gente está lendo um texto que está no formato paisagem, a página 18, a 19, vai estar tá do lado. Então, eu não posso abaixar, tem que jogar para o lado. Eu tenho que, esse, que é um, esse que é um erro que eu comento muito. Então, vamos, vamos voltar aqui recapitulando. Então, essa discussão começa a, ser, a se fazer necessária principalmente agora no Brasil, quando o número daqueles que se é, intitulam pesquisadores NA é bastante considerável, ao contrário de décadas passadas em que a pesquisa nesta área era normalmente realizada por linguistas que muitas vezes identificavam esse tipo de pesquisa como secundária em relação à sua pesquisa principal e equacionavam a LA com a aplicação de teorias linguísticas para resolver problemas de ensino de línguas ou para levar a... EF... É, gente, eu não entendi. É, eu acabei... Eu estava compartilhando somente o texto. E aí, quando eu fechei o texto, ele fechou ó, o Google. Então, é isso, gente. É... Esse foi o primeiro momento. estou introduzindo a, a escola, é... artesão. É... Eu vou dar uma parada agora. Quem, quem me acompanha no, quem me acompanha no, no projeto Eu, Rodeio, é, eu fazia o seguinte, né? Eu... eu eu demorava duas horas para poder assistir esse vídeo, e aí depois de duas horas que eu filmava de novo, mas agora não, eu vou fazer em uma só vez, porque aí eu vou pegar esse horário de 4 às 8, entendeu? Então eu, eu só vou tomar um, um pão, que eu estou precisando comer alguma coisa, eu comi, um, eu comi alguma coisa já, só que eu estou precisando de alguma coisa, tomar outro café, e a, a, parte, a parte seguinte é sobre, é sobre informática, por que, que eu estou sentando para estudar no sábado e domingo? Sábado e domingo não é, não é, lugar, não é hora boa para estudar, né? Só que eu, eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Já que a gente não tem tempo, sábado e domingo é, bo, é um bom horário para você sentar para estudar linguagens. E quais são as linguagens que a gente tem que aprender? Inglês, né? Que é a língua do denominador. O português. E as linguagens técnicas que são matemática e informática. A gente tem que começar a compreender que a matemática nada mais é do que uma linguagem, uma linguagem formal ao extremo, entendeu? Que é feita de símbolos também. E idem a, a, as linguagens do computador. As linguagens de computador seguem uma, uma ordem gramatical também. Só que essa ordem gramatical é você que faz letras deveria estudar é, linguagem de programação para você entender algumas coisas. Deveria estudar matemática. Você vê como é que eu estou tentando é, reintegrar, tirar essa lógica fragmentada e integrar uma coisa só. Então, linguagens é é a é o tópico é o tópico de linguagens é o tópico de de fim de semana. As outras, as outras eu vou distribuir conforme o meu desejo, né, entre ciências e entre ciências e humanidades, né, e artes na durante a semana, Como está na no meu cronograma. Então valeu, gente. Eu vou, eu vou daqui a pouco eu vou estar tá compartilhando o link do próximo vídeo. Só que dessa vez assim, a a playlist já vai estar, tá, já vai estar tá, é, funcionando. Entendeu? Então você vai lá e você vai lá e salva a playlist. Então valeu, gente. Deixa eu tomar um café rapidinho.